Alô, nossos seguidores, é Remix Noir, muito boa tarde a todos. Agora há pouco nós falamos sobre a escola doutora Vanda Amaral, escola agora militar, mostramos a formatura, uma formatura legal, as crianças cantando o hino nacional, presença na parceria com a polícia militar. E nesse momento nós estamos com o sargento Luciano e também com o cabo Schaubauer, que fazem parte da patrulha escolar e hoje teve uma ocorrência, do Lajado dos Vieiras. O Sargento Luciano vai contar para nós como é que foi essa intervenção da patrulha escolar. O Cabo Chovall vai contar para nós também um pouco do dia a dia aqui e a importância da patrulha escolar. Sargento Luciano, uma boa tarde. Como é que foi essa ocorrência? Mais uma vez, a intervenção da Polícia Militar através da patrulha escolar. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Rio Mafra Mix. Então, ontem à tarde nós recebemos uma informação com relação a, a um print de um aluno com situações ameaçadoras a, a outros alunos da escola. Então, com base nesse print, nós fizemos um contato com policiais do 28º Batalhão, que é a 2 Companhia de Rio Negro, e eles, em contato com o promotor de Rio Negro, eh, eles passaram a situação para o promotor, o Dr. Juliano achou eh, por interessante expedir um mandado de busca de apreensão na casa desse adolescente, então nós fomos na casa para cumprir esse mandado, e hoje pela manhã, né, nessa nessa intervenção, localizamos uma arma, é, calibre 22, marca Rossi, né, sem, sem munições, e também um cartucho de, de espingarda, calibre 32. Então, desse menor, juntamente com a uma pessoa maior de idade, responsável por ele, é, foi encaminhado até a delegacia para que as providências ali cabíveis com relação à situação fossem tomadas. Né. Importante, né? E, e reflete a importância da patrulha escolar no momento como esse. É, assim, o, hoje o nosso trabalho, o que ele preza bastante é, é pela prevenção. E graças a Deus, com esse intuito de prevenir, talvez nós evitamos algo maior ainda que poderia ter acontecido na escola. Né? Então, é, essa é, é principalmente a nossa função da escola, prezar pela prevenção. E, e também com outras ações, como palestras, conversas com alunos, conversas até mesmo com pais. e Normalmente nós atuamos na, quando aquela situação entre indisciplina, quase passando a situação de ato infracional. É ali que a Patrulha Escolar vai começar a sua, a sua ação. Tá certo. Obrigado, Sargento Luciano. Agora nós continuamos a nossa conversa com a Patrulha Escolar, aqui da Polícia Militar do município Rio Negrense, com o Cabo Cheval que conta para nós também, a importância de trabalhar o preparo que se tem, porque trabalhar com, com, com crianças, com jovens, na formação, é, requer um, muito cuidado. Uma boa tarde. Boa tarde, Márcio. É muito interessante esse trabalho com as crianças, com os pais, com os professores. Essa interação que a Polícia Militar está tendo na, na escola. Estão mostrando que estamos a patrulha escolar está aí. A, a todo momento é só. É, conversar com nós, estamos sempre nas escolas, então é só os alunos, os pais mesmo quiserem conversar, a gente sempre está ali à disposição orientar, para divertir. É, também na reunião dos pais, como o Sargento falou nessas palestras a gente faz, bullying, é, cutting até tem o site 181, né, que é a denúncia de drogas, é importantíssimo esse site. Então, eu estou há pouco tempo na patrulha, estou gostando muito né, da, da patrulha escolar, é um trabalho é, diferente, é, que a gente sente a valorização assim, do, na escola. Né? Muito obrigado, também aqui o depoimento do Cabo Schaubauer, nesse momento onde nós destacamos o trabalho da patrulha escolar aqui no município de Rio Negrense, como já registramos as imagens da formatura no Colégio Militar do Torovando e do Amaral, essa formatura que é diária, na né? informação da diretora Isabela, e é um momento importante, resgatando valores. É o registro do R-Mix no ar aos nossos seguidores, Rio Mafra Mix, e destacando, então, a parceria das escolas com a Polícia Militar Rio-Negrense destacando a patrulha escolar nesse momento com o Sargento Luciano e o Cabo Schaubauer.